A prática de hoje é dedicada para as pessoas que estão aprendendo a meditar. Comece com poucos minutos e gradativamente você aumentará o tempo de meditação. Lembre-se, a paciência é a sua melhor amiga, principalmente para meditar. Começamos escolhendo uma postura confortável, pode ser sentado ou deitado. Vamos trabalhar com a alta intensidade em um curto período de tempo, ou seja, vamos realizar três sequências de cinco repetições com exercícios de respiração, totalizando 15 respirações completas. Como esta prática é rápida, necessitamos nos concentrar para realizá-la da melhor maneira possível, sem deixar os pensamentos te envolverem em fantasias mentais. Começamos, fechamos nossos olhos, inalamos pelo nariz em 1, 2, 3, 4 e exalamos pela boca em 1, 2, 3, 4. Repetiremos por mais 4 vezes este tipo de respiração. Você pode visualizar uma luz entre as sobrancelhas de cor lilás para ajudar na concentração. Inala pelo nariz em 1, 2, 3, 4. Exala pela boca em 1, 2, 3, Inala pelo nariz em um, dois, três, quatro. Exala pela boca em um, dois, três, quatro. Inala pelo nariz em um, dois, três, quatro.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 Agora leve suas mãos sobre o abdômen e vamos respirar somente pelo nariz, inflando ao máximo o abdômen. Leve toda a sua atenção para o abdômen. Serão cinco respirações completas pelo nariz. Inala pelo nariz em um, dois, três, quatro. Exala pelo nariz em um, dois, três, quatro. Muito bem, seguimos. Inala em um, dois, três, quatro. Exala em quatro, três, dois, um. Inala em. Dois, três, quatro, exala em quatro, três, dois, um, inala em um, dois, três, quatro, exala em quatro, três, dois, um. Inalar em um, dois, três, quatro. Exala em quatro, três, dois, um. Para finalizar a nossa prática, vamos inalar e exalar pela boca. Inala Solta o ar em 4, 3, 2, 1. Repetiremos por mais 4 vezes. Inala pela boca em 1, 2, 3, 4. E exala pela boca em 4, 3, 2, 1. Inala pela boca em 1, 2, 3, 4. Quatro e exala pela boca em quatro, três, dois, um, inala pela boca em um, dois, três, quatro, e exala pela boca em quatro, três, dois. Exala pela boca em 4, 3, 2, 1. Lentamente você pode voltar para sua respiração normal, no seu ritmo. E ao exalar, comece a mover as extremidades do seu corpo, seus pés, suas mãos, a cabeça... E lentamente finalize esta prática. Tente fazer movimentos lentos para não perder esse estado de calma e tranquilidade que conseguimos com a nossa prática de meditação. Obrigada por meditar com o canal Arte de Mudar.